Qual é a habilidade mais importante que você precisa saber? Não tem como escapar disso. Você precisa conhecer, entender e colocar em prática. É o marketing. E o marketing, ele tem uma conotação na nossa área de propaganda, de propaganda ilegal. Né, de dentista que fica fazendo divulgação, que, que destrói o concorrente, antiético. Essa é a conotação que tem a palavra marketing para a nossa profissão, para a nossa área de odontologia. Mas não é, porque o marketing em si, a palavra marketing quer dizer relacionamento, todo relacionamento seu, e da sua empresa do seu consultório da sua equipe com o cliente sempre que você se relaciona com ele você está fazendo marketing então se você vai fazer uma palestra em algum lugar você tá fazendo marketing você está se relacionando com as pessoas com as pessoas que você quer no seu consultório se você faz uma publicação no Facebook faz um stories qual é a intenção que as pessoas te vejam se você não falar de uma maneira antiética, ali naquele post, ali naquele vídeo, né? Se você uh, não fizer panfletagem, porque panfleto não pode, nas redes sociais, porque existe muita panfletagem nas redes sociais, se você não fizer, é um canal que você está aparecendo, que você está se comunicando, se relacionando com o seu potencial paciente. Então você está fazendo marketing. Quando o paciente entra no seu consultório, você, você arruma tudo para ele, você treina a sua recepcionista né, da melhor maneira para atendê-lo. Isso é marketing. Tá? Se você, quando você chama o paciente para consulta, para dentro do consultório e você começa a interagir com ele, perguntar o que é que ele foi fazer ali, explica como é que vai ser o tratamento, por que é que a pessoa precisa daquele tratamento, você está se relacionando ali. Dependendo de como você conduz esse relacionamento, de como você conversa, se interessa por quem está sentado ali na, na cadeira, você está fazendo marketing, é um relacionamento. O, o paciente precisa voltar depois de seis meses e você manda uma mensagem para ele, né, falando da importância do retorno, se já quer deixar um, um horário agendado e tal, você está fazendo marketing. Né? Então, existem várias estratégias que você pode usar para atrair mais pacientes. Que essa é a dificuldade número um dos dentistas. Ah, mas eu tenho agenda cheia, eu atendo convênio, tenho agenda cheia. Ok, se você quer diminuir convênio ou até parar de atender, e substituir por pacientes particulares alguma coisa tem que fazer diferente e não vai ser mais uma especialização que vai resolver isso, não vai ser fazer um curso de harmonização orofacial, nossa agora é isso que dá dinheiro, é isso que está em alta, tá mas se você não sabe se relacionar com os seus pacientes e divulgar isso, divulgar até no sentido de falar para eles, né de divulgar na sua recepção treinar sua recepcionista para poder passar essa informação para o paciente que vem ali no balcão você não vai ganhar nada com isso você vai investir em mais uma especialização e eventualmente vai fazer um caso aqui ou ali tá então é preciso entender conhecer primeiro quais estratégias de marketing eu devo fazer quais são importantes para mim para o meu consultório para minha clínica e que eu ainda não faço, né? Porque existem várias estratégias dentro e fora do consultório que você pode usar, que você deve usar. Né? O que é está que acontecendo lá fora e comigo? Como é que as pessoas estão consumindo hoje? Aonde elas estão? Elas estão com atenção aonde, tá? Para entender aonde você vai buscar essas pessoas, atrair, aparecer para elas. Né? não é nem buscar, é atrair as pessoas para o seu consultório, tá? Então primeiro conhecer